Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Veja nesta edição. Advogados que desrespeitam a lei. O que fazer quando alguém que deve te defender acaba virando um problema? Ele pode procurar qualquer órgão da OAB para tomar esses depoimentos para fazer a representação. Em estúdio, Vamos falar dos desafios das pessoas surdas na sociedade com a intérprete de Libras e professora Silvana dos Anjos. Veja ainda os destaques da Justiça do Trabalho no giro da semana e o quadro Decisão. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. advogados que descumprem a lei e o código de ética. Veja a história de pessoas que precisaram buscar a justiça e acabaram encontrando problemas com quem deveria defendê-las. A mulher que tem medo de se identificar foi ameaçada pelo próprio advogado. Com tudo isso que ele fez comigo, ainda teve a coragem de vir na minha casa me ameaçar. Que no caso eu acho que ele deveria ter vindo pedir desculpa para mim, não me ameaçar. Falando para mim que eu, não, que eu não sabia quem ele era, que eu não conhecia ele, que ele era capaz de de fazer o que ele quisesse, que ele tinha muitos amigos. Tudo começou quando a mulher procurou um advogado. Entrou com uma ação contra uma operadora de celular. O que ela não imaginava é que tinha ganho 10 mil reais. Só que o dinheiro ficou com o advogado. Ele recebeu o dinheiro no mês de junho e eu estava entrando em contato com ele em janeiro, fevereiro. Depois que uma nova advogada entrou no caso a vítima conseguiu receber parte do dinheiro. Eu não acreditava que podia acontecer esse tipo de coisa, né? Que poderia acontecer que eles ficariam com o dinheiro. No caso, se eu não tivesse conhecido essa outra advogada, eu não tinha recebido. O Carlos é servidor público e também passou pela mesma decepção. Confiou no advogado, que não agiu com ética profissional. Deu um retorno dizendo que caberia uma ação, que eu poderia entrar com uma representação. Encaminhei para o advogado, ele ficou de analisar o caso, só que ele nunca me deu retorno. É, disponibilizei minha documentação, né, o que me deixou bastante preocupado, porque eu não sei quem são as outras pessoas que têm acesso a esses meus documentos pessoais. O Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, também está de olho nos advogados que tiram proveito dos clientes e reforça uma importante dica para não ter surpresas depois. Quando ele... Começa a responder evasivamente ao cliente, né? dizendo que o processo está paralisado por volume de processo, que o juiz não despacha. Muitas vezes isso pode acontecer, mas é bom e necessário que o cliente saiba diariamente ou diariamente seria muito grande mas pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, como é o estado do processo dele. Na hora de contratar um advogado, a OAB tem um registro de profissionais com restrição por problemas com clientes. Essa situação pode ser é, definida através do site da OAB. O cliente pode pesquisar no site da OAB, tem a aba lá do TED e lá existem os nomes dos advogados que estão suspensos ou mesmo excluídos. Então, se o nome do profissional estiver lá, é bom tomar cuidado porque ele já tem um certo... É, problema com a ordem. Né? Em caso de problemas, a recomendação é que seja feita a denúncia. A denúncia na, na, junto à OAB não pode ser anônima, ela tem que ser por escrita, a pessoa tem que se identificar e quando ele não puder fazer diretamente, ele pode ir procurar qualquer órgão da OAB, mesmo no Tribunal de Ética, que nós temos pessoal para tomar esses depoimentos para é, fazer a representação. Justiça do Trabalho condena o Estado a fazer obras em hospital no interior de Mato Grosso. Mais detalhes agora com a obras. A Justiça do Trabalho, em Mato Grosso, condenou o Estado e o Fundo Estadual de Saúde a implementar uma série de obrigações no Hospital Regional de Alta Floresta. Ao todo, serão 44 melhorias nas normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. A decisão foi da segunda turma do Tribunal. A condenação é resultado de uma ação civil pública, ajuizada pelo MPT após uma inspeção. A investigação aconteceu depois de uma denúncia sobre indícios de contaminação de superbactéria. Nessa vistoria, foram encontrados 72 irregularidades. Entre as melhorias que devem ser feitas estão a adequação dos mobiliários, vestimentas, equipamentos de proteção individual e alvará do corpo de bombeiro. E a Justiça do Trabalho realiza leilão regional de bens penhorados em processo das varas trabalhistas de todo o Estado. Confira esse e outros destaques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 Na entrevista da semana, vamos falar sobre o surdo na sociedade e os desafios da inclusão. A nossa convidada é a professora e intérprete de Libras, Silvano dos Anjos. É no próximo bloco. Garantir o pagamento de dívidas trabalhistas é prioridade da Justiça do Trabalho. E para tornar o direito realidade, é preciso unir forças. Buscar bens para penhora, promover leilões e realizar audiências de conciliação são algumas medidas para efetivar as sentenças. A solução do processo é o nosso objetivo. Nona Semana Nacional da Execução Trabalhista. Todos pela efetividade da Justiça.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 Segundo dados do IBGE, para falar sobre a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho e da importância da língua brasileira de sinais, Libras, a gente conversa hoje com a professora Silvana dos Anjos, que também é intérprete e servidora aqui do TRT. E especialmente hoje você vai acompanhar a nossa entrevista com a interpretação simultânea. Participa conosco o intérprete de Libras, Túlio Contijo. Muito obrigada, Túlio. Bem-vindo. Muito obrigada, Silvana. Bem-vinda. A gente já começa com uma pergunta muito importante. Qual é a realidade do surdo hoje? O surdo hoje, Brígida, ele é invisível. Por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes é, você pergunta assim, é, aqui em Mato Grosso tem muitos surdos? As pessoas falam, não, eu nunca vi. E aí quando ela começa a fazer um curso de Libras, ela fala, nossa, como tem surdo na cidade? É porque a gente não sabe quem é o surdo, na verdade. Quando a gente começa a ter contato com a língua brasileira de sinais, a gente começa a perceber que existe toda uma comunidade surda que frequenta as coisas. Eles frequentam alguns bares específicos porque tem uma iluminação melhor e eles precisam de uma iluminação melhor para que as mãos deles sejam vistas. Eles frequentam alguns shoppings específicos porque lá eles são mais bem recebidos. Muitas vezes lá tem alguma loja que tem algum... Eles sabem que alguém sabe alguma coisa de Libras. E eles passam a frequentar esses locais específicos. Quando eles sabem que neste lugar tem uma certa acessibilidade, o grupo passa aí. Eles são muito de grupos. Então, eles frequentam locais onde, para eles, a acessibilidade seja melhor. Então, o surdo, hoje em dia, para a maior parte da sociedade, infelizmente, ele é invisível. Ele é, muitas vezes, aquela pessoa que incomoda. Porque, às vezes, quando eles estão fazendo os sinais, eles fazem sons altos. Então, a pessoa acha estranho, assusta, olha atravessado. A intenção de cada intérprete, que tem certeza de Túlio, a minha, é fazer com que essa realidade mude. Com que a gente enxergue o surdo como um brasileiro que não ouve. As barreiras, porque você começou a falar delas, né? As principais barreiras enfrentadas pelo surdo. Então, o surdo, na verdade, ele tem uma única barreira. É uma só. A comunicação. O surdo, ele é uma pessoa completa, ele é independente, a maioria deles, é, alguns são casados com surdos também, eles se adaptam, a casa deles é adaptada. Se você for numa casa de família surda, é muito interessante, porque como a gente é, é, é guiado pelo som, tudo nosso é som, campainha é som, telefone é som, e o deles, tudo deles é luz. Então, você meio que se assusta, toca uma campainha, pisca a lâmpada. Então, assim, eles são independentes. Mas a barreira maior, e a única, na verdade, é a comunicação. Ele não tem uma comunicação na língua dele. E aí, ele não consegue se comunicar na nossa, porque ele não ouve. Então, como que ele vai se comunicar numa língua que ele fisicamente não tem acessibilidade a ela? Então, a única barreira do surdo é a comunicação. Quando você inclui a língua brasileira de sinais, na sociedade, você derruba todas as barreiras para a comunidade surda. Porque aí eles são independentes, eles seguem sozinhos. Se você coloca um intérprete desse numa entrevista dessa, eles conseguem se virar. Se você coloca um intérprete num posto de saúde, eles vão lá e eles, eles se expressam. Eles dizem o que, que eles querem, eles dizem como eles se sentem. Então, assim, para outras deficiências, existem várias barreiras. Para o surdo só existe uma, a língua. A gente falou das barreiras... Fala-se muito em inclusão social, inclusão de pessoas, quebra de preconceito. A inclusão dos surdos e pessoas com deficiência. O que é necessário para que eles sejam incluídos? Para o surdo, a luta, que é uma luta que já vem de longa data, é necessário que a língua brasileira de sinais tome o lugar que ela deveria ter. Em 2002, foi a primeira vez que teve uma lei que é chamada Lei da Libras. Por que que é Lei da Libras? Porque em 2002 foi a primeira vez que a língua brasileira de sinais foi reconhecida como meio oficial de comunicação no nosso país. Então, em 2002, a Libras foi reconhecida como meio oficial de comunicação. Mas só isso. Em 2005 foi que saiu um decreto que dizia que as escolas deveriam dar acessibilidade ao surdo. Ou seja, desde 2002 era oficial, antes disso já existia a língua. O intérprete, o Túlio, só foi reconhecido como profissional em 2010. Então é uma luta muito lenta. O que, que é necessário? Que a Libra seja uma, uma disciplina nas escolas, desde as primeiras séries, que todos, todo brasileiro aprenda Libras desde pequeno, porque se todo brasileiro sabe Libras, o surdo é livre, ele consegue se comunicar com você e comigo. Se hoje um surdo chega aqui no TRT, ele tem dois intérpretes de Libras servidores do TRT, que somos eu e Sandra Tokachik. Sandra trabalha em teletrabalho, eu trabalho em teletrabalho. Então nós não estamos aqui. Percebe? Então assim, o que é necessário? Que a lei se cumpra. Já existe lei para isso. Já existe uma lei que diz que todos os cursos de licenciatura têm que ter Libras. E tem um semestre. Você acha mesmo que um professor com um semestre de Libras vai conseguir ter fluência de Libras para ensinar em Libras? Porque a gente fala muito de inclusão. Inclusão é como se você tentasse encaixar ele em algum lugar. Ele não quer isso. Ele quer ser livre para se encaixar onde ele quiser. Mas para isso, a Libras tem que estar em todos os lugares e aí ele decide. Até há pouco tempo atrás, os surdos só se formavam em cursos de licenciatura. Agora que parece-me que em Santa Catarina teve o primeiro surdo que se formou em direito, porque é muito difícil para eles. Eles precisam ter durante um curso inteiro um intérprete que o acompanhe, porque ah, o curso não é dado em libras. Não é uma escola bilíngue, que é a luta deles. Escola bilíngue, médico bilíngue, qualquer coisa bilíngue. Nosso país hoje é: se a libras é reconhecida como meio oficial de comunicação, significa que você tem que saber. Que agora cada pessoa tem que saber por que, que a libras ela é tão importante e a lei ela acaba não sendo cumprida como deveria né nas escolas por exemplo ela deveria estar lá inserida sim porque na verdade é uma luta que vem de longos anos muito tempo mesmo é quando você diz assim que são 10 milhões de surdos a gente fala nossa é muita gente mas são quantos milhões de brasileiros quando você coloca num, num num todo de brasileiros, os 10 milhões se diluem. Quando você fala em Mato Grosso, tem, não tem 10 milhões em Mato Grosso. Então parece assim que é muito trabalho para pouca gente. Você vai fazer um curso de 3, 4, 5 anos para aprender uma língua e muitas vezes você vai atender um único surdo na sua vida. Quando você é, passa a pensar em humanidade, você percebe que se eu estudei tanto tempo e se eu modificar a vida de um único surdo, para mim precisa valer a pena. E mais ainda, se o meu país diz que eu tenho duas línguas em que eu posso me comunicar com ela, por que, que eu não aprendo as duas? Tem países que falam inglês e francês e todas as pessoas falam inglês, inglês e francês. Mas por ser uma língua de sinais, muitas vezes ela é tida como inferior. As pessoas têm uma ideia de que a língua de sinais, ela é dependente da língua oral. Como se a Libras, para existir, dependesse da língua portuguesa. Ela não depende, ela é uma língua separada. Ela não depende da língua portuguesa, ela não tem relação com a língua portuguesa. Um sinal não é uma palavra, uma palavra não é um sinal. Ela é uma língua diferente, ela é uma língua separada. Ela não é uma língua mundial. A língua brasileira de sinais é brasileira, o americano tem uma língua dele, o francês tem uma língua de sinais dele, o italiano tem uma língua de sinais dele, são línguas separadas. Então assim, eu sou bilíngue, porque eu falo libras e língua portuguesa. Túlio é bilíngue, percebe? Mas a gente tem uma ideia de uma inferioridade da língua de sinais. Existe uma vergonha. Como que eu vou ficar fazendo caras e bocas e gestos? Quando é, eu fui dar o primeiro curso aqui no TRT, a maior dificuldade das pessoas era a vergonha de fazer os sinais. Então, assim, é uma barreira maior, porque quando você aprende uma língua oral, inglês, um alemão, um italiano, você não se expõe tanto, né? A sua, a sua fisionomia não é exposta, a sua expressão não é exposta, seu corpo não é exposto. E por mais que a gente seja muito, é, muito alegre, muito expansivo, a gente tem uma certa vergonha de se expor. E para a língua de sinais, a gente se expõe um pouco mais. Talvez seja por isso a dificuldade. Agora, para o intérprete, é muito importante esse profissional. Hoje ele é valorizado? Não. Infelizmente, não. Quando você fala, olha, eu preciso de um intérprete para traduzir uma palestra minha. Ah, ok, quanto que ele cobra? E você dá o preço, a pessoa fala, por que tudo isso? Por que, que ele cobra por hora? Por que, que para uma gravação dessa ele cobra por minuto? Por que que está... Existe toda uma legislação, existe toda uma tabela, eles cobram o tabelado. Mas quando as pessoas olham a tabela, acham que ele está cobrando muito. Aí você vai ver quanto tempo um intérprete desse estuda para ter essa condição. Hoje, para o Túlio traduzir a nossa entrevista aqui, ele precisa ter um conhecimento profundo de língua portuguesa e um conhecimento profundo de língua de sinais. Ele se prepara o tempo todo, ele estuda o tempo todo... Para você ter uma ideia em valores, eu fiz uma única pós-graduação de dois anos para me formar intérprete tradutora. Essa pós-graduação custou 10 mil reais. É, só foi essa, fora todos os outros cursos que a gente faz. Tem muitos desses intérpretes que eles são formados em letras libras. Então, assim, é, uma, é um esforço tremendo. Ele tem que treinar todos os dias, porque... Como não é uma, uma língua natural dele, ele precisa treinar todos os dias, porque a língua portuguesa é a primeira língua nossa. Então a gente não esquece. Mas o inglês, se você não treinar, você esquece. A libra, se você não treinar, você esquece. O treinamento do intérprete é todos os dias. Mas se você precisar contratar um intérprete, a pessoa acha caro. Ou a pessoa acha que não precisa. Ou a pessoa acha que não... Vamos colocar uma legendazinha em língua portuguesa que o surdo vai ler... Ou então, não, é, é, o surdo pede para um parente traduzir, percebe? Então, assim, é uma luta diária. Eu valorizo muito porque quando você começa é, a entrar nesse mundo da língua brasileira de sinais, você começa a ver seres humanos que são encostados à margem da sociedade, assim, e que só precisam de uma coisa, que a lei já dá direito e que a gente não dá o direito. O TRT precisa ter 42 servidores fluentes em Libras hoje para cumprir a legislação. Não tem. Após o meu curso que eu terminei de dar aqui, nós temos 17 pessoas com nível 1 de fluência. O que, que significa isso? Eles conseguem se comunicar com certa dificuldade. Esse é o nível deles. Ajuda? Ajuda. Já fizeram atendimento na portaria, mas não é isso que a lei fala. A lei fala 5% dos servidores fluentes em Libras. Silvana, este mês é dedicado ao surdo e também à língua brasileira de sinais libras. Queria que você deixasse uma mensagem. Então, é o mês de setembro, ele é considerado setembro azul. Na Segunda Guerra Mundial, os deficientes eram reconhecidos por uma faixa azul, por uma fita azul, porque assim eles eram descartáveis, sabe? Eles podiam ser incinerados e descartados. Com o passar do tempo, a comunidade surda adquiriu a cor azul, eu estou com uma fitinha aqui pelo setembro azul, adquiriu a cor azul como uma cor de libertação, de luta. A luta do surdo vem de longa data. Sabe, em 1880 teve um congresso em Milão que definiu a proibição do uso da língua de sinais. No dia 10 de setembro. Por isso que dia 10 de setembro é o dia mundial da língua de sinais. Porque com o passar do tempo, o surdo veio lutando e hoje não é mais proibido usar a língua de sinais. É, no dia 26 de setembro, é o dia nacional do surdo. Porque foi o dia da criação do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos no Rio de Janeiro, que é a primeira escola de surdos no Rio de Janeiro, que só foi criada porque o filho de Dom Pedro era surdo. Dom Pedro II, salvo engano. Então assim, se você percebe que o surdo teve muitas vitórias, porque teve alguém surdo na história que fez alguma coisa. O que eu gostaria de deixar de mensagem é que você pode e deve aprender a língua brasileira de sinais porque ela é uma, um meio oficial de comunicação do nosso país. É uma obrigação minha como cidadão, a gente não tem direitos iguais, Ah, todo mundo é igual perante a lei, então se todo mundo é igual, por que, que um brasileiro que não ouve não pode ter o atendimento em sua própria língua? Então a minha, a minha mensagem é essa, aprenda a língua de sinais, aprenda o básico, aprenda a cumprimentar, aprenda a dizer oi, é por aqui que você vai, o caminho é esse, o telefone é esse, aprenda números, números 1, 2, 3, como que você diz o número, como que você pergunta qual é o seu nome, aprende letra, aprende um sinal básico, alguma coisa. O curso que o pessoal do TRT teve foi de 120 horas, só 120 horas da sua vida inteira e você aprende a se comunicar. Hoje nós conversamos com a professora Silvana dos Anjos, que também é intérprete de Libras e servidora aqui do TRT. Muito obrigada por falar com Eu você. Eu que agradeço. Também. E essa entrevista foi especial. Nós tivemos a tradução do intérprete de Libras, Túlio Contijo. Muito obrigada, Túlio. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite também para seguir o Tribunal nas redes sociais.